Meu pai odiava Inês, ele dizia que ela era interesseira, que os castros eram bajuladores. Ele queria que eu me casasse com um nobre como eu, uma princesa, mas eu recusei. Meu coração era de Inês, a minha alma era completamente dela. Mas ele morreu um pouco tempo depois e eu me tornei rei. Assim que assumi o trono, mandei desenterrar o caixão, retirar o corpo e colocá-lo sentado do meu lado no trono. Orderei que fosse realizada uma cerimônia de coroação para Inês, com toda a pompa e circunstância devido a uma rainha Obriguei todos, todos da corte a beijar a mão do corpo e ameacei sob pena de morte todos os que se recusaram. Na frente do castelo foi pendurado o coração de cada um dos mercenários que participaram da execução de minha amada. Rainha, depois de morta, De que adianta? Pergunte aos meus súditos, que nunca mais ousaram em desafiar uma vontade minha.